o primeiro jogo surgiu de uma sequência de erros inacreditáveis que deram muito certo inicialmente era para ser Resident Evil 4 mas ficou tão diferente de Resident Evil 4 que virou outro jogo no desenvolvimento em paralelo com outro sucesso Onimusha o jogo pegou alguns bugs de Onimusha e colocou nesse jogo e também deu muito certo resultado quando ele foi lançado, virou referência e ainda inspirou vários outros jogos que fizeram muito sucesso. Até muito mais que o próprio Devil May Cry. Com o sucesso avassalador do primeiro game, teve que ter uma sequência evidente. Mas a sequência não foi nada boa. Primeiro que o time era totalmente diferente. Inclusive seu diretor, que pegou uma bucha. Até mesmo o primeiro diretor, ninguém sabe direito quem foi. É um segredo até até hoje. O jogo prometia muitas coisas, ser muito maior, muito mais épico. E ele foi muito maior. Muito maior com um mapa gigantesco, cheio de nada, em que você andava por lugares vastos, sem nada. O jogo foi uma decepção, de crítica, de público, em vendas, e tava perigando a gente perder essa franquia. Mas aí vem o jogo que a gente vai falar hoje. Devil May Cry 3, que tinha obrigação de resgatar o verdadeiro Dante lá do primeiro game. Vocês estão vendo aqui que tem duas versões na minha mão, né? A primeira versão, essa aqui, e a Special Edition mais completa. Você sabe o que tem de diferente nessas duas versões? A gente vai falar isso no vídeo de hoje. E muito mais, como é que foi o desenvolvimento do jogo? Como é que o diretor teve que se redimir? Afinal, ele também foi diretor do segundo jogo. No vídeo de hoje, nós vamos saber o desenvolvimento de Devil May Cry 3. O jogo que tinha obrigação de resgatar a franquia. E que pra muita gente, é o melhor jogo da saga. Mas uma coisa ninguém discute. É o melhor Devil May Cry de Playstation 2. Então tá na hora, vamos começar. Bora! uma carreira em jogo após uma morna recepção dada ao segundo jogo da saga de Dante a Capcom sabia que precisava trazer Devil May Cry de volta às suas origens entregando aos jogadores do próximo game da saga algo que fosse do nível esperado assim o diretor do segundo jogo Hideaki Itsuno que havia sido um tanto entre aspas queimado no mundo dos games por conta do estado em que o game saiu, se dirigiu aos executivos da Capcom pedindo para ser o responsável pelo próximo jogo da saga. A vontade do diretor de se redimir era tão grande que o próprio chegou a dizer que caso o jogo fracassasse como seu antecessor, ele pediria demissão da Capcom. Isso só para vocês verem a importância que ele deu para esse trabalho. Para nossa alegria, a Capcom disse sim. A empresa atendeu os pedidos de Itsumo, que logo começou a juntar a sua equipe para desenvolver Devil May Cry 3. Com isso, o diretor optou por seguir a filosofia principal do desenvolvimento do jogo original da saga, trazendo de volta um formato que faria os jogadores serem obrigados a enfrentar inimigos a curta distância. O dano das armas de fogo de Dante foi drasticamente reduzido, e os cenários espaçosos e vazios de Devil May Cry 2 foram jogados no lixo. Trazendo um jogo mais apertado e claustrofóbico de volta. O jogo também contaria com captura de movimentos. Para tornar as ações dos personagens mais orgânicas nas cutscenes. O que funcionou muito bem. Mas a gente volta nisso daqui a pouco. Porque agora é hora do despertar de Dante. A personalidade de Dante foi resgatada, principalmente pelo fato de Devil May Cry 3 se passar anos antes do primeiro jogo da saga, com o personagem principal possuindo 19 anos de idade no game. Então Dante's Awakening contou com o Dante mais arrogante de toda a saga, com o personagem sendo bem falante tirando o sarro dos inimigos e até mesmo dos grandes chefes. Para isso, a Capcom contratou o ator Reuben Langton, para dar vida a Dante na captura de movimentos. A decisão pode ser considerada um dos maiores acertos da empresa em toda a saga Devil May Cry. A equipe de produção do jogo passou toda a ideia do personagem de Dante para Langton, mas o ator achava o personagem confuso demais e optou por criar o seu próprio Dante, a partir das ideias que os produtores passaram para ele. Ele, ou seja o ator é um dos grandes responsáveis pelo próprio Dante como personagem tendo adicionado seus próprios traços a ele algo que não é novidade na história dos videogames já que bem sabemos que o nosso icônico Mario teve traços e características da sua personalidade cedidas pelo seu dublador Charles Martinet por seguir a filosofia do primeiro jogo da saga Devil May Cry 3 teve um grande foco em seu novo sistema de batalha que ao mesmo tempo lembrava Devil May Cry original mas também trazia algumas novidades. O novo formato faria com que o embate fosse o mais bem aceito possível, trazendo de volta o estilo de Dante e um arsenal amplificado, o maior da série até então. Outra coisa que mudou no game foi a sua dificuldade, para agradar mais o público japonês, os desenvolvedores haviam tornado Devil May Cry 2 mais fácil que o primeiro jogo, o que incomodou grande parcela dos jogadores, especialmente os ocidentais. Assim os produtores optaram por pregar uma peça nos jogadores. Fazendo fazendo com que o modo difícil na edição japonesa fosse o modo normal na versão norte-americana e europeia e por falar em mudanças muitas pessoas renomadas participaram do desenvolvimento de Devil May Cry 3 Dentre elas, Kazuma Kaneko, responsável por criar do Zero as formas de Devil Trigger de Dante e seu irmão Virgil. Na época, Kaneko já era conhecido por seu trabalho na saga Shin Megami Tensei e também na série Persona. Seguindo na parte artística do jogo, tivemos o retorno de Tetsuya Shibata, como responsável pela trilha sonora do game. O compositor havia trabalhado no segundo jogo da saga. E entre seu trabalho em Devil May Cry 2 e Dante's Awakening. Shibata também participou das equipes de Resident Evil Outbreak e de Monster Hunter. Mas outros nomes tão importantes quanto o próprio Hideaka Itsuno, diretor do jogo. Foram seus escritores, Bingo Morihashi e Takayasu Inagihara. Nesse ponto do tempo, Morihashi havia participado de Shin Tengami Tensei 3. E tinha feito um papel menor em Devil May Cry 2. Enquanto isso, Yanagihara tinha feito parte das equipes de Resident Evil Outbreak e outros títulos como Metal Gear Solid, The Twin Snakes e Saga Episódio 2. Com tanto talento e determinação envolvidos na criação do game, era quase certo que o resultado final de Devil May Cry 3 seria algo que marcaria sua época e com certeza marcaria a carreira de Itsuno, afinal sua carreira estava em jogo. Lançamento e recepção Após toda a modificação e foco da equipe de desenvolvimento, Devil May Cry 3 Dante's Awakening foi lançado oficialmente ao público no dia 17 de fevereiro de 2005. O jogo foi muito bem recebido pelos portais especializados, graças a seu retorno às origens da saga. As eliminações dos erros do jogo anterior foram bastante aplaudidas em análises diversas, assim como a história entre Dante e Virgil. A enorme personalização e a jogabilidade evoluída e complexa para a época. A primeira sensação foi que Itzuno e a equipe de desenvolvimento realmente ouviram os fãs. E conseguiram atender as principais reclamações de seu antecessor. Muitos fãs consideram Devil May Cry 3 o melhor jogo da saga. Porém uma coisa afetou muito as vendas do jogo. O seu antecessor, Devil May Cry 2. Por conta dos problemas do segundo jogo da série, muitos dos fãs e jogadores em geral optaram por abandonar a franquia, achando que ela havia se perdido. Isso fez com que Devil May Cry 3, Dante's Awakening, se tornasse o jogo menos vendido de toda a franquia Devil May Cry. O que realmente comprova o que sempre dizemos. Nem sempre a qualidade de um jogo está associado a suas vendas. O número de vendas em si não foi tão ruim, com 1 milhão e 300 mil cópias. Mas o número não era o que a Capcom estava esperando, que disponibilizou uma Special Edition do jogo um ano após o seu lançamento. A edição especial de Devil May Cry 3 foi muito elogiada nas análises principalmente por conta de reequilibrar a dificuldade do game, sendo menos frustrante para seus jogadores, especialmente aos reclamões. Outra adição que a nova versão tornou disponível foi a adição de um modo sobrevivência chamado Blur Pelas. O modo possuía incrível 10 mil níveis, onde o final seria uma batalha extremamente difícil contra Virgil. Além dessas adições, a Special Edition também trouxe o próprio Virgil como personagem jogável em Devil May Cry 3. O irmão de Dante trazia uma jogabilidade totalmente diferente para o game com golpes e Arsenal próprio mas o modo sofreu algumas críticas pela falta de cutscenes e chefes relacionados à campanha de Dante com a edição especial sendo disponibilizada o jogo chegou a vender mais de um milhão de cópias totalizando 2 milhões e 300 mil cópias isso no PlayStation 2 pois no mesmo ano em que a edição especial foi lançada, Devil May Cry 3 também foi lançado para os PCs. O porte para os computadores foi muito criticado, principalmente por ser incrivelmente inferior se comparado à versão de Playstation 2. Os controles do game e os constantes bugs deixaram a jogabilidade bem travada, deixando jogadores de PC com bastante raiva. O legado de Devil May Cry 3 a saga Devil May Cry conquistou fãs por todo o mundo, o que garantiu que a história de Dante e Virgil tivesse uma sequência até os dias de hoje. Os três primeiros jogos chegaram a receber novas versões para novos consoles, conforme eles fossem sendo lançados. A Devil May Cry HD Collection foi lançada originalmente em 22 de março de 2012, tornando os títulos disponíveis para Playstation 3 e Xbox 360, além claro de suas melhorias gráficas. E por conta da fama da franquia, a HD Collection foi relançada anos depois, em 2018, para Playstation 4, Xbox One e PC. Dessa vez o jogo estava em Full HD, além de algumas pequenas alterações. Após isso, a Nintendo fez questão de lançar a trilogia original no Nintendo Switch. Em 2019, a Big N lançou as versões de Devil May Cry 1 e 2 em seu console. Meses depois, a Capcom publicou Devil May Cry Triple Pack. Além dos primeiros dois jogos da saga, trazia a edição especial de Devil May Cry 3 para o Nintendo Switch. Além de várias versões da trilogia original. E o game seguiu em frente com mais dois jogos canônicos e uma tentativa de reboot entre eles jogo esse que foi produzido por uma terceira empresa a Ninja Theory atualmente o título mais recente da saga é o quinto jogo que traz Dante adulto e mais maduro além de personagens que foram criados no quarto jogo como já foi citado aqui Devil May Cry influenciou toda uma geração de hack and slash com suas mecânicas e estilos únicos. Grandes franquias surgiram sob a inspiração da história de Dante. Que chegam a ser carro-chefes de consoles atuais. Como toda a mitologia de Kratos nos consoles Playstation. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Devil May Cry 3? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve nos comentários. Virgil. O nome do irmão do Dante. Ah, e não se esquece.